É, o, o Exército vem buscando materiais no, no, no mundo que pudessem ser empregados não só na área de combate convencional, mas que pudessem ser empregado também na área urbana. Os testes e na pesquisa de prospecção que foi feita, o RBS 70 foi o que o melhor se adequou para que nós tivéssemos o emprego de um material de antiaérea de curto alcance num ambiente urbano. É fundamental essa, o nosso suporte logístico integrado, né? esse serviço pós-venda. A Saab, no nosso contrato de SLI, ela presta esse serviço inicial. Então ela vem prestando aí um, um bom serviço para o qual ela foi contratada. O 11º Grupo de Artilharia Antiaérea, orgânica da nossa Brigada de Artilharia Antiaérea, é uma unidade com emprego estratégico. Então o maior ganho foi é a flexibilidade e a mobilidade estratégica que esse tipo de material emprega a nossa atividade operacional. Em função da flexibilidade desse material, é possível ser embarcado em aeronaves, veículos táticos, embarcações, que fazem com que ele tenha uma grande é, potencialidade a fim de cumprir a sua missão. Como uma brigada de emprego estratégico, nós completamos todo um ciclo de treinamento operacional em diversas situações específicas, como defesas antiaéreas de estruturas estratégicas, como hidrelétricas, fábricas, áreas de interesse nacional, assim como defesa antiaérea de tropa no terreno. A capacitação em função do seu simulador permite uma rápida adaptação dos seus atiradores e da sua guarnição. De 20 a 30 horas de simulador eu já tenho o um atirador em condições de operação. E no exercício de tiro real, nós verificamos a precisão e a eficiência desse treinamento, como é o caso da nossa realidade, do nosso exercício atual. Importante salientar que esse é um sistema de armas de baixa altura, que presta para aeronaves na, na fase final de lançamento dos seus armamentos. Então, nós estamos satisfeitos, o nosso grupo está satisfeito com o desempenho do material e ele veio acrescentar bastante a nossa capacidade operacional está com facilidade na operação do RBS 70, dois quesitos. A sua montagem, que é bem simples, que é o acionamento do pedestal, o encaixe da aparelho de pontaria e a própria operação. porra!